olá a todos os 33 mil subscritores do canal uh, ups, uh Pronto, tiremos os mil Por enquanto são poucos, mas bons Ok, hoje vou tocar uma música que já compus há uns tempos Mas agora com umas alterações A canção chama-se Portugal de Encantos E fala deste pequeno país com pessoas pequenas Ordenados pequenos, políticos pequenos, enfim É tudo pequeno uh, Mas embora o país e as pessoas possam não ser grandes em tamanho São sem dúvida grandes em qualidade e beleza Vamos lá Portugal, pequeno país, com tanta diversidade Seus costumes e tradições, variedade Um ponto no mapa, tanto por explorar Percorrer estreitos caminhos, apreciar novos comeros, com estradas inacabadas que vão dar a novos lugares. Os continentes alcançamos, mares revoltosos navegamos. Esta bela língua divulgamos, nossos gentes por lá espalhamos. Heróis do mar nobre, povo nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Com um sorriso nos lábios, o povo nos vai acolher os lugares escondidos, percorrer. Perfumado dos campos, a marzia das praias Mistérios ainda por explorar, escondidos naqueles lugares Entre ribeiras e penedos, tesouros por encontrar A voz almejada, os deus dos céus, abençoai este simples povo, Que em grandes façanhas concretizou, Com sabedoria alcançou. Entre as lumas da Ó oh, Pátria, sente-se a voz, dos teus igrejos a voz, que há de guiar-te a vitória, entre as lumas da memória. Ó oh, Pátria, sente-se a voz, dos teus igrejos a voz, que há de guiar-te a vitória. Obrigada. Já está.